Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do Instituto A Jogada. Eu tenho feito aqui esses vídeos ultimamente mais para falar do, do cenário geopolítico que esse ano está produzindo muita mudança. né? E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o cenário brasileiro que agora é a próxima batalha da vez da geopolítica. Né? Então, essa divisão ferrenha que está acontecendo no mundo, entre Estados Unidos e China, ela reflete internamente no microcosmo de todos os países. Mas no Brasil, pelo tamanho do Brasil e pelo posicionamento do Brasil no mundo, esse reflexo ele é um pouco mais estressante. Então, internamente, a gente vê o mesmo, a mesma divisão é, ao longo do, da história que lá fora existe e isso de certa forma emperra é, o Brasil de evoluir economicamente porque a gente fica é, sempre Brasil contra o Brasil é, num jogo que fica sempre na retranca então quem quer que esteja no governo a outra parte vai fazer tudo para atrapalhar e e é, a ideia desse vídeo, então, é comentar sobre isso e outras causas que explicam o porquê de o Brasil até hoje, mesmo sendo o país mais rico do mundo em recursos naturais, tendo a quinta maior população do mundo, isso são motivos... Eh, não, o Brasil não tem, não tem guerras regionais, não tem... É, terremoto, furacão, não tem um monte de problemas que outros países sofrem constantemente, mas mesmo assim o Brasil não ocupa a posição que, que, que ele deveria ser esperado de no mínimo quinta ou sexta economia do mundo. Ele já foi por um breve instante a sexta economia do mundo e recentemente caiu abaixo da décima posição. Se não me engano, agora deve ter, acho que voltou para a décima, mas caiu até a décima terceira. Então, o, como é que a gente consegue, com tanto potencial, tanto recurso, tanta energia, tanta é, condição, comida barata e tudo mais, é, não estar no, no, no top 5 dos rankings é, de economia, de é, inovação tecnológica, de, é, de industrialização e tudo mais. Essa é uma questão que, o, que os economistas do mundo, no, no Brasil e no mundo, tentam responder e que há 40 anos não, não se encontra sendo respondida, né? porque o Brasil nos últimos 40 anos ficou meio que embarreirado nessa linha aqui, que é a linha da, da renda média, e chama-se a isso de armadilha da renda média. E existe uma resposta econômica né, sobre a armadilha da renda média, mas existe também uma, uma, uma resposta que seria, né, que é devido da, da gamificação, da gameologia, ou da ludonomia, como eu prefiro falar, porque é uma visão da economia onde você não vê só ah, o, o dado econômico financeiro, você vê uma visão holística do, do homoeconômicos é, em várias dimensões que vão do o emocional, mental, corporal, o social familiar, o cultural, intelectual, o profissional, político, social, o financeiro e comercial. Então, todas as pessoas, é, elas têm essas camadas como se fosse uma aura, uma aura que é a ludocracia, uma aura de dados que, que é a energia, né, que, que existe em torno das pessoas no, no nosso metaverso da ludocracia, na nossa, é, da nossa visão do, da economia como ludonomia. E... E aí, quando a gente olha todo esse tamanho do Brasil, que realmente é grande, a gente não está vendo que em outras camadas e outras casas aqui, em outros lugares, o Brasil é muito pequeno. E, e essa falta, essas lacunas, é que barreiram uh, o progresso do Brasil no, no, no jogo mundial. E quais seriam essas barreiras? É, o Brasil tem uma... uma uma construção muito nessas camadas internas aqui. O brasileiro é muito personalista e é muito de negócios familiares, coisas assim. E isso tem relação com a nossa formação estatal que foi por meio de um império. Né? Existiu mesmo uma família real no Brasil. Então isso cria essa, essa forma de relacionamento e até a coisa do nepotismo, né? na política que depois vira cabide de emprego, tal do QI e isso é muito mais intenso no interior do que nas capitais. É, e isso é como funciona a maioria dos países que, que são latinos como o nosso ou que não se industrializaram, que não desenvolveram instituições mais acadêmicas, educacionais que são as instituições, as primeiras instituições intelectuais aqui na, nessa construção, naquela aula. Seria essa camada intelectual. E o Brasil tem uma, intelectual, uma intelectualidade própria? Tem. Tem é, uma, uma literatura, uma arte, uma cultura própria? Tem. Mas ela, em alguns pontos, ela ainda não alcança, não está não à altura do que seria necessário, é, o desafio necessário para é, obter o melhor do, do território, do espaço físico do Brasil. Ainda falta muita cultura a respeito disso. E uma delas, um bom exemplo para isso, é sobre a própria agricultura. Porque a agricultura tropical no mundo, ela não foi... É, cientificizada e industrializada como a, a subtropical, de, de clima temperado, europeu, norte-americano, foi. Então, o Brasil herdou um país muito grande, sim, muito rico, sim, mas ele não herdou o conhecimento de como é, se produz, se maximiza a, a produtividade com essa agricultura. E, na verdade, quando se implanta o, o modelo europeu no Brasil, você pode desertificar o solo, porque como tem muito mais sol no, no, no clima tropical, é, isso desprotege o solo e, e, e aí para desenvolver uma, a mesma agricultura o, o brasileiro tem que lançar mão de várias técnicas e é por isso que a produtividade é, da agricultura cresce tanto no Brasil, porque... A agricultura tropical ainda está, ainda tem, é um campo muito imenso ainda de, de a ser desbravado intelectualmente, cientificamente, né? Porque é, os capitais do mundo não não investiram tanto nesses mercados, né? Porque os principais países tropicais do mundo, ou estão na América do Sul, na África, ou Uh, na Oceania e, e todos esses países tinham menos condição de investir numa, numa agricultura tropical tecnológica como o Brasil tem e o Brasil fez isso com a Embrapa. Então, inclusive, a Embrapa é uma uma, uma instituição em é uma das maiores instituições científicas do mundo que precisou existir para é, preencher essa lacuna dessa quarta camada aqui é, só para dar um exemplo da agricultura né? então além da agricultura tem muitas outras porque a questão de ser um país tropical e ser um, um mundo paralelo tropical e o maior país tropical do mundo também nos dá um monte de desafios que, que econômicos teóricos intelectuais que onde não se pode aproveitar as teorias europeias e norte-americanas é, para ter o mesmo resultado e, e isso replica várias questões é, teóricas em, em várias outras áreas da vida da economia e, e isso é é, é, essa, é uma descrição dessa lacuna que a gente tem a nossa, a nosso, o nosso capital cultural, intelectual ele ele ele não não é tão grande quanto o nosso tamanho físico e populacional é, população o número por si só da população ele é importante mas ele não é tudo é a população precisa ser educada para para ter mais peso econômico mais valor econômico né? então isso reflete nas empresas que o brasil é, cria né, que que vão, que vão é, se dedicar muitas vezes só ao mercado interno a conquistar um pequeno espaço ali na sua, no seu mercado local e tal, e, e raramente são pensadas desde o começo para ser internacionais né, para ter um impacto internacional é, por quê? porque raramente elas têm um, uma barrinha desse, dessa, desse capital cultural para é, ofertar né? um excedente cultural para para vender para mostrar que seja né? e então é as chamadas copycats né? aquelas é, empresas é, que, que repetem aqui algo que já existe lá fora, né tipo sites de, de anúncios, é, sites de entrega de, de comida e tal é, Aplicativo de, de motorista, é, todos, todos no caso brasileiro, é, são cópias latinas regionais de um produto global é, maior que, que vem dos Estados Unidos, quase sempre, é, ou Canadá ou Europa, em alguns casos, é, e, ou China também mas sempre um, um produto quase sempre, né, um produto muito localizado, né, muito regional para ou só para o mercado brasileiro ou latino-americano, salvo raras exceções como o próprio Hotmart, né, que é um que é um, um produto que acumulou uma massa crítica no Brasil que que se internacionalizou, então é e, e justamente tentando preencher essa lacuna, né, de, de ajudar é, a construir, aumentar o capital cultural do Brasil, ou também a, o capital é, técnico, vamos dizer assim. E aí tudo isso reflete também na, na maneira como a gente escolhe os nossos representantes na camada política, social-política. Né? Então, é, aí por por não ter essa bagagem cultural ou técnica profissional, é, a gente não vai exigir muita coisa dos políticos e isso é, re, re, é, repercute com um imenso desperdício ou desvio de recursos. né? Imenso, imenso, imenso. E aí é, isso vai, vai, vamos dizer assim... É, queimando toda a energia que vem aqui dos do, do seios das famílias do Brasil, né, que é o centro da mandala e, e aí também repercute na, na vida financeira né, na camada financeira que explica aí por que, que 80% dos brasileiros estão endividados, né, das famílias brasileiras estão inadimplentes e também explica agora uma outra notícia que acabou de sair porque que o varejo é, já essa é, o dado agora de julho é, retraiu o seu desempenho aí mais mais 0, na sua atividade então é, toda essa, toda essa é, sistêmica né esse efeito dominó aqui que vai acontecendo nessa primeira lacuna que que que a gente vê que a camada cultural, intelectual, né, por sermos um país jovem, um pai, e também por sermos um país tropical que não recebeu dos Estados Unidos é, esse, essas tecnologias é, agrícolas, não como os Estados Unidos receberam, né, na Europa não recebeu essas soluções e também é, por estar, por estar um pouco mais afastado da Europa, não recebeu a mesma quantidade de imigrantes. Né? E ainda tem também a, a, a um outro ponto que foi ter sido a primeira colônia assim, realmente grande e importante que a, que a Europa descobre no estrangeiro, né? que aí é um, um outro tema que eu comento no livro chamado Dilema do Inovador mas é meio que explica por que, que a, a Apple inventou o computador pessoal mas não não conquistou esse mercado né que foi conquistado pela Microsoft porque muitas vezes quem inicia e é pioneiro numa área ele inova ele é, faz algo importante mas é outra pessoa que vai é, desconstruir aquilo e, e fazer uma, uma inovação incremental que, que vai é, viralizar isso no mercado né? então é, ao mesmo tempo por ter feito isso a Microsoft depois perdeu a oportunidade do smartphone né? que inclusive o, o smartphone da Microsoft foi muito rejeitado no mercado, por quê? porque ela dominou o mercado de computadores, mas deixou erros, falhas que, que as pessoas depois não, não confiavam no produto como um, um produto de um uso é, muito mais crítico né como é um aparelho de celular então é, esse essas voltas e voltas que o jogo vai dando ele é como esse poker, ele ele tem essa mecânica de meio que ajudar o jogo a se equilibrar mas é, para se equilibrar, para evoluir no jogo, o jogador tem que, acima de tudo mais que qualquer coisa, aprender. Ele tem que ter capacidade é, é, de, de, de fazer a leitura do, do, da evolução do jogo, dos fatos do jogo e sintetizar um, um ganho de consciência, algo assim e fazer escolhas melhores, jogadas melhores, ou performar melhor. E, e eu acho que é aí que mora de novo essa barreira invisível que o Brasil enfrenta, porque é a barreira do, do, do, dessa lacuna intelectual que é, dificulta a aprendizagem. Por outro lado, a gente vê muitos e muitos intelectuais é, assumindo um posicionamento que que que na falta né, por, por falta de caráter ele acaba sendo é, um posicionamento é, que que não não não se se distingue de um pensamento de um senso comum então é, caráter ele acaba sendo o, o elemento central né, do, do, da importância do jogo é, porque toda vez que a gente realiza é, os ciclos da jogada a gente é, passa por um teste de caráter o jogo essencialmente ele testa o caráter por isso é, quando a gente olha esse gráfico os países que têm os menores índices de corrupção são também os índices que estão acima aqui no, no, no gráfico né, porque estão na metade de cima da pirâmide, estão é, na parte de cima porque é, são melhor administrados por causa de todos aqueles elementos que, que a gente comentou. Mas tem também um outro elemento aí que, que eu acho importante, que é, a gente precisa comentar sobre o a decisão existencial que um país toma de se tornar um país desenvolvido é que todos os países é, desenvolvidos que a gente olha aqui, eles enfrentaram é, desafios muito grandes que fizeram as suas populações aprender, a colaborar e, e enfrentar o risco o medo muitas vezes né? desenvolver uma capacidade, uma competência técnica, científica é, militar tudo mais e, e, o, e o Brasil no seu processo histórico ele sempre foi muito é, voltado para as suas questões internas e não não teve uma participação muito grande na, na história internacional ainda e a não ser só por, por existir né enquanto um, um paraíso né, de recursos naturais que que outros estrangeiros é, é, ambicionam dominar então, sempre foi uma importância passiva que o, que o Brasil exerceu, né? E, e, e, o, e o Brasil não vai nunca conseguir ultrapassar essa linha que se encontra é, se o, o, o brasileiro se mover nas suas decisões políticas sempre por uma aversão a um outro polo é, do, do lado oposto, né? e não por, um, por uma, vamos dizer, uma filosofia, uma, uma ideologia, por ideais, por valores internos que, ele, que, que de dentro para fora ele, ele é, traz para o mundo exterior, né, como a própria mandala representa. Então, é, o que, que acontece? Se você é, fica reagindo só numa aversão ao de fora... É, você fica é, sempre numa negatividade, né? então os países que, que vão se comportar, que se comportam assim, vão ficar abaixo da, da linha aqui, porque eles não não não têm um objetivo, né? eles só estão negando o que eles não sabem o que querem, eles só não eles só sabem o que eles não querem, né? mas eles ainda não sabem o que positivamente eles querem, então eles ficam é, nessa negatividade do, do outro, do polo oposto. E isso meio que prende o país num, numa sinuca, né? porque é, acaba sendo movido pela, pela negatividade dos, dos rebanhos que, que tiverem maior agrupamento. Né? E, e, e a alternativa para fazer isso, né? a única saída para fazer isso é efetivamente encontrar as respostas para o que o país precisa e é, afirmá-las, né? ou seja, defender um, uma, algo positivo, positivista, uma tese é, do que sim representa o Brasil, a brasilidade, ou o projeto de Brasil para o mundo e tal. E, e essa, essa é, vamos dizer, causa... Que, que é algo positivo nessa ação, ela é um uma, uma, uma, mov movimento mais próspero e mais ascendente. Por quê? Porque ele é de energia naturalmente positiva, ele não é movido por uma aversão ao outro, que é uma energia naturalmente negativa, né, de negar o, o outro. E o problema de ficar na negação é que você fica meio que na defensiva. E, se, e ficar na defensiva é muito uma, uma posição como ficou a China por muito tempo, que, que não jogava o jogo da economia mundial. Né? Ou então, simplesmente, você fica é, de fora do, do, do, mercado, do mercado de capitais que, que torna é, uma moeda é uma moeda de um país, um, um, um ativo, uma reserva de valor ou um, um, é, um ativo líquido interessante para o mercado, para a economia mundial. Né? Isso dá o poder de compra que torna esse país um país é, com o poder de estar tá atualizado tecnologicamente e... e, e capaz de adquirir, né, de ter acesso a produtos vindos de qualquer lugar do mundo. Então, com isso, é, o que, que a gente pode é, perceber e entender? É que, que o Brasil é, afirma uma causa perante o mundo, defende uma visão brasileira das coisas, né, com ideias próprias, com... É, com tecnologias próprias, com conhecimentos próprios, cultura própria e, e meio que é, assume uma ofensiva, né? uma parte para cima com uma meta de, de, de crescer, de desenvolver ou sendo apenas sempre nessa, nessa atitude é, negativa de, de rejeitar o, o outro lado, o polo oposto, o Brasil tende a ficar preso mais tempo nesse, nesse quadrado aqui, que é o pior quadrado do jogo, e que é onde o Brasil esteve preso ao longo de toda a sua história. Né? O Brasil conseguiu, abrindo economia, industrializando, apenas chegar aqui até essa linha que nos separa, mas a gente não consegue há 50 anos vencer essa linha. E... E tem vários motivos geopolíticos aí para isso também, eu sempre falo sobre eles nos meus vídeos, mas nesse vídeo eu falei um pouco mais sobre os, os motivos é, mais, mais psicossociais e, e econômicos da nossa sociedade e, e dessa ludonomia, ludocracia ou gameologia como a gente poderia chamar. Então. É, obrigado por ver esse vídeo deixe aí seu comentário, seu like compartilhe e até o próximo vídeo um abraço para você, tchau, tchau